Pra mudar o Brasil os meus estudos Na minha profissão Pra tentar eleger Entrei pro partido Fiz trabalho de base Fui fiscal delegada Durante as eleições Pra eleger Eu participo há tempos, conscientizando pra debater. Eu não vejo muito futuro. Então eu ouço bobagem sobre a sociedade, sua estruturação, estratégias de ilusão. Eu não tenho mais paciência e a revolução. Não. Sei que eu rei, sei que rei, cadê a revolução? Não dá mais. Hoje eu sei, não dá mais, não dá pra voltar atrás. Lá pro governo Lula Eu cansei Quantas vezes votei Pra presidente eu sei Quanto eu votei no Lula Eu sei que Cadê a revolução?